E aí gente, hoje vamos falar sobre o jogo perigoso que está aí disponível na Netflix. É um filme de 2017. Eu já tinha assistido, mas eu não tinha dado muita importância até que resolvi reassistir para ver o que que eu achava e gostei mais assim. É que ele é do Stephen King, então ele tem várias uh, coisas diferentes, várias coisas uh, sobrenaturais e enfim, assim, várias. Coisas peculiares, assim, né, do Stephen King. Aí aqui a gente tem o Bruce Greenwood, que ele faz ali o Gerald, que é um cara, assim, mais velho, que, que tá com algumas dificuldades. E a gente tem a, a Jessie, que ela é uma, uma mulher, assim, mais nova, que casou com esse cara e tal, e ela tem alguns problemas que até então a gente não sabe mas o relacionamento deles não tá indo muito bem e eles resolvem ir lá para uma casa afastada, na, num campo, para conseguir fazer tipo um jogo sexual lá para ver se se volta aquela magia lá do relacionamento. Só que quando acontece isso, acaba acontecendo né, uma fatalidade ali que a gente vai assistir. <risos> Só que então a Jessie se vê numa situação muito complicada que ela vai ter que resolver o que ela vai fazer ali e os traumas dela começam a aflorar. Aí a gente vai descobrir o porquê disso, o porquê daquilo, então tudo começa a se conectar. Então é um filme assim bom, mas eu não achei, nossa, que perfeito, mas é um filme bom, vale a pena assistir.